estimadas internautas, voltando aqui hoje para falar sobre um tema bastante interessante dentro da área da parapsicologia, da metapsica, que é a aura humana. A aura humana né, é uma irradiação do nosso ser e é um fenômeno assim que nos acompanha, né? é, embora não estejamos conscientes da importância de cuidarmos desta nossa chamada aura. E antes, porém, quero falar também que a Vega Produtora, que nos traz aqui, que nos praticamente patrocina, porque está sempre atenta aos cuidados conosco, no sentido de é, levar a todos uma boa programação dentro de aspectos positivos, construtivos, para, todo, para todos, para toda a humanidade. É, a Vega, ela se, dediz, se dedica não é, à produção de filmes, vídeos, eventos, fotos, enfim... O César Felizbino, que é o produtor, o seu, o seu o proprietário da empresa, está sempre aqui pronto e habilitado para servir a toda a comunidade dentro das, das suas possíveis demandas. Então é um canal aberto para todos. E com relação à aura humana, nós queremos dizer o seguinte, como nós falamos, é, é um fenômeno às vezes desconhecido. Né? Desconhecido no sentido de que as pessoas muitas vezes adentram em ambientes e se sentem bem ou mal? E não tem, às vezes, uma explicação plausível. Por que eu me senti bem com aquele ambiente, com aquela pessoa? Por que eu me senti mal quando adentrei aquele local, aquele espaço? Ora, existe uma resposta né, dentro do campo do, do, da, da parapsicologia, das escolas esotéricas, místicas, que nos, nos fazem, nos conscientizam de que todos nós temos... É, assim como temos um corpo físico, um corpo psíquico e um corpo espiritual, temos uma aura correspondente a cada corpo. E o corpo físico, evidentemente, é o um instrumento material, de opera operacional, para que a alma se manifeste né, neste plano. E ela utiliza o corpo psíquico como um corpo intermediário né, neste elo entre o espiritual e o físico. E este corpo físico, ele demanda cuidados, obviamente, e há uma aura correspondente, como nós já dissemos. Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo através de exercícios, dieta, sono, todos os cuidados que o corpo requer, para termos uma aura, uma aura como se diria assim, saudável no aspecto físico. E no aspecto psíquico, que é um instrumento da alma, da espiritualidade do ser, nós temos uma aura que precisa de cuidados também, no sentido dela estar fortalecida e que sua frequência vibratória esteja sempre correspondendo a um nível de frequência adequado para uma manifestação saudável do ser. Alegria, paz, interior, paz exterior. Né? Então, as coisas boas, bons pensamentos, boa leitura, bons filmes, enfim, uma vida aprazível amorosa, respeitosa. É? Então todos esses, esses atributos que você pode praticar no sentido das sete virtudes vão te elevar a tua aura a um patamar, um nível de frequência saudável e correspondente. Por isso que quando você se encontra com uma pessoa, você vai ter uma reação, porque ela vai irradiar exatamente essa frequência vibratória correspondente ao estado de ânimo, de alegria, prazer ou o contrário se você pegar uma pessoa depressiva, triste, aborrecida, ela normalmente são sugadores de vitalidade e vai gerar em você uma reação também. Então é, é, é como um, um, os ímãs que tem dois campos, né? O positivo e o negativo. Então se você é, você tem você é, como a aura ela tem uma natureza comparavelmente ao eletromagnetismo, a positividade dessa aura vai atrair coisas boas. Né? E a negatividade, evidentemente, vai atrair coisas ruins. A negatividade vai levar a uma limitação e a positividade vai levar a uma expansão, uma irradiação áurica bacana, daquelas que as pessoas dizem, puxa, eu gosto de estar com aquela pessoa porque ela me transmite uma sensação muito aprazível, muito satisfatória, né? quando eu com ela estou e com ela eu comungo. Então a gente comunga com as pessoas queiram não, porque nós estamos em contato diário com os seres humanos, né? nós somos seres gregários que vivemos numa sociedade e nós estamos nos afetando. Imagine esse grau de, de, de irradiação áurica dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, na vida em sociedade, né? vai sempre haver uma correspondência a nível de reação né? positiva ou negativa. Agora, a gente atribui que a aura do físico, é, em relação à aura psíquica, ela seria negativa e a aura psíquica positiva. Mas negativo e positivo aqui não está falando de negativo e ruim. Não, é pela, pela densidade apenas. Né? O corpo tem uma frequência densa, grosseira, mais baixa. Mas esse corpo, bem cuidado, bem tratado, higienizado, ele é o veículo... Da alma. Ele é a expansão, então essa aura física, ela também é, ela é muito importante, como nós começamos a dizer no início do programa. Né? Ela é muito importante. Saúde, dieta, limpeza, higiene, tudo isso para a gente ter um corpo saudável, servindo de instrumento ao corpo psíquico, a manifestação maior do ser, que é a sua, a sua alma, a sua espiritualidade. É, a sua consciência maior. Né? Então, essas consciências integradas, física, psíquica e espiritual, elas vão desenvolver um trabalho excelente né, na face da Terra, que é para a qual Deus nos enviou, e aqui nós estamos cumprindo, certamente, cada um de nós, uma determinada missão. Então, esse trabalho de, de polarização das auras é muito importante. E na, no sentido da, da, da aura psíquica, você tem muitos instrumentos para, é, assim como nós falamos no físico, fortalecê-la. Porque você pode ver que quando você ouve música, música clássica, música elevada, música que te inspira, música das esferas que você ouve, pelo, pela audição psíquica, você tem uma elevação espiritual, você tem uma, uma, algo que te produz sensações benéficas. Assim como também as sugestões, as boas palavras, né? as boas notícias, tudo aquilo que te traz uma melhoria na tua condição psicológica, vai se refletir sobre a sua aura. Quer você queira, quer não. Dizia Jesus que você pode esconder tudo, você pode ser um grande hipócrita, mas jamais você esconderá a sua aura, a condição de sua aura. E a gente observa o seguinte, às vezes as pessoas dizem, ah, aquele indivíduo é muito simpático, aquele é antipático. Por quê? Justamente porque o sistema nervoso simpático corresponde ao sistema nervoso autônomo, involuntário. E essa percepção pelo sistema nervoso autônomo, através dos centros psíquicos, que são as glândulas pineal, pituitária e tireoide, principalmente, essas são glândulas muito sensíveis às vibrações. da própria, E elas vão refletir-se na própria aura do indivíduo. E com através da... da, da como nós já sabemos, da própria, das próprias é, secreções hormonais que elas produzem, né? como glândulas. Mas tem a parte psíquica, elas são estimuladas pela parte psíquica. A pineal é o terceiro olho, é visão espiritual. A pituitária é o maestro do corpo, é uma glândula muito importante em todas as funções. E todas elas é, estão. É, e, e a tireoide, com a tiroxina, secreção hormonal para o equilíbrio físico, é importantíssima, né? Então, todas as glândulas estão atuando, trabalhando. Elas são centros psíquicos, que estão ligados ao hipotálamo, que é o cérebro do sistema nervoso autônomo, ligado à parte, à parte neurosimpática, e, e, e simpática, que é a parte estimuladora para que o nosso cérebro sinta as boas vibrações ou as, as vibrações ruins. Então, nós somos seres sensíveis e o sistema nervoso capta essas vibrações através da, da, do sistema nervoso simpático, por isso nós dizemos, ah, essa pessoa é simpática. Então a simpatia vem daí, dessa co, dessa correlação é, de reações ao, a, pelo nosso sistema nervoso, a, aos fatores circundantes, as vibrações que podem nos agradar, nos elevar ou podem nos trazer tristeza. Então assim é, quando você vai num ambiente onde há uma, uma festa, por exemplo, muita alegria muito prazer muita satisfação uma coisa pura saudável é, é um ambiente adequado e às vezes você vai em certos locais que pelas vibrações ali deixadas por algum problema alguma circunstância negativa ali ocorrida né, pode não trazer vai trazer para você uma situação antagônica uma reação negativa você vai se sentir mal assim como uma pessoa quando ela tem uma boa vibração áurica ao cumprimentá-lo, ao se aproximar de você, ao trazer uma palavra Ela vai, vai, vai realmente te fazer feliz Eu conheci uma pessoa que é, era muito elevada espiritualmente Eu considerava assim E as pessoas, quando eu, eu, eu trabalhava né, numa, numa escola metafísica Uma organização filosófica E essa pessoa respondeu por um determinado departamento Lá onde ela era relações humanas do, da, da, da organização e as pessoas gostavam daí muitas vezes me diziam puxa vida aquele aquela pessoa às vezes ela ela tenta me convencer dizer coisas que eu sei que nem são tão pra, estão tão adequadas a mim mas eu me sinto feliz só ao estar com ela e essa pessoa passado algum tempo ela adoeceu e, e antes de deixar esse plano quando internada no hospital para ali ocorriam muitas pessoas da, da, da área de enfermagem enfim, do hospital ele fez uma tremenda uma amizade interna, né? porque as pessoas gostavam de ouvi-lo, suas palavras, da sua presença. Então ele tinha um eletromagnetismo muito forte, porque quando a gente estuda o chamado teclado cósmico universal, nós vemos que o mundo todo é vibração, tudo é vibração. E essas vibrações, elas, desde as mais densas, desde o plano finito ao infinito, elas vão se articulando, vão se manifestando através das oitavas vibratórias. Então nós temos um mundo, desde a parte material, grosseira, mais baixa, aquelas mais sublimes, que daí já entra num campo psíquico, num campo etéreo. Né? E aí nós passamos até lá, a, a, a, a, a ter as, a atuação da, do nosso corpo psíquico propriamente, com manifestações super elevadas, manifestações que podem ser de cura, de muita paz, e a gente observa na, na vida dos santos, realmente essa essa auréola né, no entorno do corpo. E, às vezes, você quando também vê uma lâmpada num poste com aquela neblina, ali também fica circundado por uma aura, só que ali é uma aura restrita, é uma aura física. Agora, a aura de um santo, de uma pessoa nobre, ela, é, ela ela se amplia, ela pode assumir uma característica de, de de distanciamento infinito. Então, através dessa própria aura, a pessoa tem condições de auxiliar a humanidade. Quando sua aura é positiva, é positivada, é, ela ela amplia-se a distâncias incomensuráveis. E é, não dá para realmente... É, digamos assim, ter parâmetros de limitação no sentido de medição. Ela é ampla, é infinita. Jesus é, se projetava aos seus apóstolos e ele os instruía através da projeção psíquica, expandindo a sua aura. E as curas que ele fazia também, é, até em alguns filmes está retratado isso, aquelas mãos é, curando e passando muita energia porque essa, essa questão da aura humana já era de conhecimento, nos antigos, da, da, da, da tradição antiga, tanto atlante quanto egípcia, é, hindu, e dos essênios da, da, na humanidade, o movimento espiritualista, espiritualista dos judeus, né, onde hoje você vê que aqueles manuscritos de Qumran, tudo aquilo que vai surgindo era da época de, dos essênios, né. E agora, recentemente, inclusive em Jerusalém, descobriram lá papiros, né, de, se não me engano, de Jeremias, Jeremias Zacarias, desculpem, não, do, do profeta Zacarias. Então, tudo isso é, tem uma, um sentido muito profundo dentro de, de um lastro né, de herança que os antigos nos legaram. Então, a aura humana estudada pelos movimentos filosóficos, metafísicos, é, sabe-se disso há milênios, né? e muitas vezes a humanidade, está a maioria, está inconsciente, não está consciente dessa é, possibilidade que tem de atuar é, com relação a situações na sua vida, passar energia para os outros, né? dentro de uma função cósmica é, divinamente, é, como se diz assim, bem aproveitada, quando a pessoa tem essa consciência maior sobre o poder da aura humana, Comparável, comparativamente, nós falamos ela seria é, comparada ao eletromagnetismo, ou é, ao magnetismo físico e a eletricidade psíquica. Então, nós somos seres eletromagnéticos porque, fisicamente, nós somos constituídos de elétrons, átomos e moléculas. Né? E, na parte psíquica, nós precisamos muito do oxigênio, da força vital contida no oxigênio que respiramos. Por isso, práticas respiratórias, é, a ingestão de água, aliás, até a água benta, quando a igreja, o padre, o, o clérigo, né, ele benze aquela água, realmente o que ele está fazendo? Ele está passando a energia da aura dele para aquela água. Então, se ele realmente é uma pessoa altamente espiritualizada e tem essa força, a água será magnetizada. Todos podemos, diariamente, fazer a magnetização da água, segurando um copo entre as mãos, na região do plexo solar, essa região do umbilical. Você segura por cinco minutos, você inspira profundamente, se concentra, passa essa energia para essa água e automaticamente você vai posteriormente é, ingeri-la e vai se fortalecer. É o teu eletromagnetismo fortalecendo-se física e psiquicamente, pela respiração, pelo elemento água, por então essa eletromagnetização começa a ocorrer. Teus pensamentos são fundamentais, né? porque eles são vibratórios. Nós já explicamos aqui, dentro da, até do, do programa Realidade Fantástica, do, né? como é importante a projeção do pensamento, divinamente, é, como se diz, divinamente, corretamente conduzido, né? com efeitos. É, quando as pessoas tem muita sensibilidade, são dotados de efeitos curativos, de efeitos, de, como se diga assim, para melhorar a sua situação na vida, clarividência, os poderes intuitivos da mente, nós já falamos muito sobre isso aqui. E a aura vem se fortalecer através do uso correto de todas essas faculdades, atributos anímicos que Deus nos deu. Então, as pessoas dizem assim, é... É, Deus dá a doença, mas dá o remédio. Não, Deus não dá a doença, mas a doença é um distúrbio. Entretanto, nós temos na própria natureza o remédio, né, justamente um, uma, um contraponto para solucionar os nossos problemas. E, em, através da intuição, a voz divina, nós podemos chegar até a cura e aos resultados que nós desejarmos e precisarmos. Então, quando eu falei dessa questão da magnetização água aqui uma explicação de que o nosso sistema nervoso autônomo, ele se irradia no sentido da cura através dos chamados nervos radiais, que são, são nervos que, que o polegar, o indicador e o médio, eles é, têm efeitos de transmissão dessa energia positiva, para toda a humanidade. Então, quando é feita a cura, às vezes as pessoas não conhecem essa explicação, que é uma explicação metafísica, uma explicação esotérica né, de uma organização muito é, elevada, que é a Ordem Rosa Cruz Amorque, mas endossada pelo martinismo, pela teosofia. Eu acredito que outras organizações devem falar também deste sentido do poder da cura. Né? O poder da cura, nesse momento, de, tanta, de tanto distúrbio, dessa, dessa pandemia que se gerou numa pandemonia, é preciso tomar muito cuidado, porque se a aura estiver realmente fortalecida, se você estiver psicosomaticamente bastante harmonizado, você não vai, provavelmente, e se você não se expor, né, é, contrair essa doença é, maldita, né? uma doença que a gente não esperava e que é a doença do início deste século, que se veio para aí para incomodar um bocado, mas nós sabemos que tudo será superado, nós podemos nos ajudar, então o fortalecimento da nossa aura também vai auxiliar nesse aspecto. Então pensemos sempre assim, que nós temos é, para cuidar de um corpo físico, um corpo psíquico e um corpo espiritual, e já falamos, das regrinhas né, básicas para nós é, é, estarmos sempre atentos a esse processo. Posso falar também sobre a questão da aura no sentido da, coletivo. Quando nós estamos reunidos, evidentemente, se cada um de nós irradia uma aura positiva, você imagine, é como uma vela sozinha ou uma quantidade de velas. Uma vela, evidentemente, dentro, irradia e ilumina dentro do seu limite. 10 velas, provocar um efeito maior, sem velas e assim por diante. Então quando nós estamos numa reunião, seja social, familiar, de festa, né, casamento, alegria, tudo isso forma uma chamada egrégora. E essa egrégora, essa agregação de valores, <coughs> ela é fortalecida através da aura de cada um. Então se todos nós vibrarmos no um diapasão correto, numa frequência de alegria, de paz, tudo isso vai atrair, por consonância, fatores positivos para a nossa vida. Né? Assim também, às vezes, a gente vive momentos de tristeza. Né? Quando se reúnem pessoas para um, um velório, que não deveria, talvez, se as pessoas tivessem compreensão, não sofreriam tanto, né? porque sabem que a transição ela é natural. Então, nessa passagem, mas normalmente em ambientes assim, há uma tristeza, há um clima né, onde a gente rebaixa a frequência da aura por causa da tristeza, por causa do pesar e tal. Nós tivéssemos uma compreensão melhor da questão da vida e da passagem, da morte, transição que nós encaramos assim, que nada morre porque tudo só se transmuta Em um dia nós falaremos sobre esse tema porque é muito interessante. Nós nos apegamos muito e vemos a, a morte como um fim, quando na verdade ela seria uma grande iniciação. Assim encaram os mestres, assim encaram os sábios. Uma grande iniciação. Portanto, é, a gente tem que encarar isso com naturalidade, porque faz parte do contexto da vida. Né? E aqui nós estamos, somos seres passando por uma existência temporal, mas encaminhando-nos espiritualmente para uma vida eterna. Assim é que tem uma finalidade né, de que cumpre-se uma missão divina na Terra. E... É, uma questão interessante também é que a aura funciona assim uma espécie de radar né? Como vocês sabem o radar é um feixe de ultrafrequência onde ele capta tudo aquilo onde incide o seu ângulo de, de absorção né o ângulo de onde ele é regulado para é, como se diria assim interagir com todos os obstáculos dentro de um determinado limite e de um determinado ambiente para captar reações e é registrar né, no próprio radar aquilo que está se passando no ambiente. Então, a nossa aura é como um, feixe, como um feixe de radar. Ela está sintonizada e ela está captando tudo que se passa ao nosso redor. Portanto, tomemos muito cuidado quando nós estivermos em certas situações, pessoas e locais, às vezes, inadequados. Porque ali o nível áurico é muito baixo, de baixa frequência, e a gente pode ser afetado. Ao contrário procurando bons ambientes, bons espaços, bons amigos, pessoas é, saudáveis, solidárias. E esse sentido de conscientizar-nos é muito importante, porque cada um de nós tem aquilo que merece. A nossa aura será sempre correspondente à frequência do nosso estado físico, psíquico, mental psíquico né, e espiritual. Então estejamos atentos a essa condição. E nesse programa de hoje, eu praticamente até passo a, a quase finalizá-lo aqui, né? lembrando que no próximo, essa é a primeira parte falando sobre a aura humana, na segunda parte eu falarei sobre as cor, cores correspondentes a essa irradiação áurica, que a aura, ela propriamente ela não tem cor, mas ela produz uma irradiação que tem, é, comparável às cores do espectro da luz. Então, no espectro da aura, você, cada aura, cada pessoa, com, com, conforme ela age, reage, conforme ela trabalha no plano físico, ela vai irradiar uma determinado tipo de, de cor, que, é, que ficará, fica identificado pelos clarividentes e nos laboratórios de pesquisa. Então, nós vamos ver dois métodos, que é o método mecânico e o método psíquico de percepção das cores da aura. E também falaremos um pouquinho sobre a psicometria, que é essas questões e quando você vai numa igreja, por exemplo, você sente tão bem, não é, a casa no um lar espiritual e diferente de você ir, por exemplo, num boteco, não é? onde às vezes essas coisas não estão tão adequadas. Mas é, é a questão de sintonia. Então quem sintoniza com coisas com frequências mais materiais, grosseiras, vai se ressentir da, da natureza daqueles aspectos, né, grosseiros, materiais e quem se, é, procura elevar-se, vai ter no plano correspondente a elevação espiritual, a elevação psíquica, uma manifestação muito boa onde a sua aura vai se irradiar positivamente. Essa transmissão de energia é interessante também, que no outro programa falaremos um pouquinho mais sobre a fotografia Kirlian. Né? Que, é, Kirlian era um eletricista que teve uma percepção meio que acidental de registro desse clarão que houve em torno do, do seu, da, da sua mão, dos seus dedos, quando ele levou um choque. Ele viu que havia, entre o físico e o psíquico, aquela reação, algo maior, e ele desenvolveu então a chamada kirliangrafia, né? muito estudada na Rússia, em países soviéticos, que se dedicam muito a pesquisas metapsíquicas e parapsicológicas. Então, dentro desses campos das incursões metapsíquicas e parapsicológicas, a gente tem muito a estudar e a ver. E a aura humana é um dos temas. Agora, é o seguinte, né? fechando então o programa, eu queria dizer para vocês que, é, lembrando aqui algo que eu li numa literatura e achei bem consonante com o propósito do nosso trabalho nesse momento. Para viver bem, convivamos com os bons pensamentos pois os bons pensamentos produzem uma camada eletromagnética ao redor da pessoa, que a protege contra as vibrações nocivas vindas do exterior. É interessante perceber que, enquanto emitimos pensamentos de paz, amor e bondade às pessoas, estaremos colaborando para nossa própria paz e harmonia, percebendo dessa forma, na prática... O que quer dizer aquela frase tão conhecida de São Francisco de Assis? Pois é dando que se recebe. Assim nós finalizamos hoje, esta, nesta oportunidade, a palestra sobre a aura, né? Essa, esse bate-papo. E agradeço muito a todos os internautas que têm nos acompanhado, que têm reagido, que têm sempre falado alguma coisa. E a sempre se aceitando as, boas, as sugestões, né? porque nós somos seres imperfeitos e estamos sempre abertos a, a um entendimento maior até do que nós estamos aqui propondo e fazendo. Mas é uma abertura né? para pensarmos. Então, internautas, queridos, queridas, muito obrigado. A Vega Produtora, que nos abre a porta aqui, né? e nós podemos, então, levar como um canal, de luz vida e amor esse trabalho em função dessa possibilidade que ele que o César Felizbino, seu proprietário nos está oferecendo e também acima de tudo a Deus o nosso criador Muito obrigado.